Olá, asas e valentinas, como estamos? Hoje estamos aqui para falar dela, Kika Dasha, que pode incluir no seu currículo comediante ou algo parecido, porque ela participou do SNL. O que é o SNL? Um zorra total dos Estados Unidos, é fácil de resumir. Porém, todavia, entretanto, muita gente não concordou com a participação de Kika em tal programa. Muita gente disse que ia ter boicote, teve até famoso dizendo que, como assim, chamar essa mulher pra fazer o SNL? Muita gente tenta diminuir Kika dizendo que ela é famosa por ser famosa. Mas será que é isso mesmo? Será que nosso cristal rabudo entregou talento, performance, comédia, aclamação e coesão? É o que você vai ver comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que são arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter. E no TikTok. Além de, claro, que no YouTube, né? Que é minha casa. Aproveita e se inscreve aí, por favor. Assim, pra resumir, o SNL, se você nunca assistiu, é basicamente um que? Um zorro total, com plateia e piadas que giram em torno ali do contexto daquele convidado especial. Geralmente, junto com esse convidado, também vem uma pessoa que canta. Um cantor, uma cantora, um cantore. Além dos convidados, tem sempre um elenco fixo, que tá ali, né? Fazendo os sketches, as piadorcas, as comédias do programa. Kika já começou se revindo no SNL só na divulgação, porque a bicha foi trabalhada nos looks looks dela tava uma vibes assim eu sou dona e proprietária de muitas coisas que a Kika realmente é, né? Mas tem esse oclão, um terno, rosa e ela foi toda trabalhada no rosa e no preto durante todas as vezes que ela apareceu em Nova York, porque a Kika ficou lá uma semana para gravar isso mas assim a divulgação estava pesadíssima, viu? E ficou um negócio chique, né? Assim, tem um toque cômico, mas eu poderia dizer que... É um desfile de moda também de Dona Kika Dasha. Aí teve muito mimizento, né? No Twitter, claro, como sempre. Eu, inclusive, sou um deles pra muita coisa. Aí o outro falou assim, Ai, que difícil. Eu fico na dúvida se eu quero boicotar o episódio. Porque não quero prejudicar os envolvidos. Eu vou deixar ligada a televisão pra apoiar o povo ou eu não vou assistir e, assim, enviar uma mensagem clara. Sabe o que, é que você faz? Enfie essa opinião de mim Não sei. Eu suspeito com uma pessoa amarga dessa Não tem amigos Mas às vezes até quem não é do bem Precisa de amigos Mas Breno, como fazer amigos Nesses tempos de hoje Que a gente tem que ficar em casa Pelo menos é o que a gente deveria estar fazendo Breno, é muito difícil Achar pessoas que têm gostos Parecidos com os meus Calma, Enzo Valentina você me escute order, order, order in the Courtney. A solução para você, minha filha, é o Projeto Z Uau! Sim, Projeto Z Você vai ganhar muitos amigos Mas o que é o Projeto Z? Projeto Z é nada mais, nada menos que um aplicativo que conecta pessoas com interesses em comum Você não fica lá naquela coisa que só fica vendo as pessoas, não, entendeu? Tem troca tem interação em tempo real e de vários jeitos. Você vai começar pegando o seu flip phone da Chanel ou qualquer outro modelo. Aí você vai na loja de aplicativo baixo Project Z. Nessa tela você escolhe como quer se cadastrar e vai colocar o meu código Breno -O, com dois O's. Importante você colocar Breno O, senão a sem Salva te dá um abraço. Agora vai fazer seu cartão.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 Foto do Cristal bem -sudo e a tag moreru. Então se cadastra, usa o meu código. BREANOO, e tô te esperando lá. E ao Project Z, lenda, obrigado por tudo. Pois bem, eu já usei o Projeto Z para arranjar amigos no Animal Crossing. E assim desenvolver a minha ilha. Animal Crossing é um jogo. Ai ah, depois eu explico. O que eu tenho que te explicar mesmo é que agora é a sua vez. Você vai usar o meu código. BREANOO, com dois Os. O, O. E vai, minha filha, se joga, vai fofocar. Também vou deixar informações aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Voltando ao assunto, Kika Dasha Cristal Rabudo. Kika, a gente sabe que ela é uma mulher de muitos talentos, né? My name is é Kim Kardashian. E Daddy is Kanye West. E Daddy is a singer, performer, artista, mami. Ela começou com a fama do pai Depois teve ser amiga da Paris Depois teve a fita dela de Tutupão Depois ela virou estrela de reality show Empresária, bilionária Magnata da beleza Tem sua própria Demilos, É uma mãe de quatro Ex-esposa de Kanye do Oeste Mas a pergunta que fica é Kika é comediante? Now... A gente sabe que a Kika, como uma boa libriana Ama ser bonita Ela serve looks Ela serve beleza Ela serve plásticas Mas ela faz isso tudo parada não pede ela pra atuar, não pede ela pra dançar, porque isso ela não vai fazer. Porque que é tão vassoura dançando, vassoura, eu não sei, eu acho que eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Vassoura é aquela pessoa que não sabe dançar. Pois a Kika, tadinha, ela é tão dura pra dançar, que uma vez o príncipe chamou ela pra subir no palco e falou assim, Ei, mexe a cadeira, e ela falou, não, e ele foi e expulsou ela. Traumatizada a Kika, né? Pra colocar mais lenha na fogueira, teve também a Deborah Messing. Quem é ela, não sei. Mas aí ela falou assim, por que a Kika Darsha? Assim, eu entendo que ela é um ícone cultural, mas SNL é tem os apresentadores que geralmente são artistas que estão lá pra promover um filme, um programa de TV ou um álbum que eles estão lançando. Perdendo algum detalhe Tá amiga, para de se mimizentar E assim né A gente tem que lembrar que como em todo lugar Do mundo, mas acho que lá principalmente As cardastias não são Unanimidade né Tem gente que odeia elas Tem gente que desgosta Que desdenha da família dos cristais Aqui nesse canal não Talvez a gente desdenhe. Um mas, Kika foi preparada. Ela invocou o networking dela, né? Teve Dave Chappelle, Ellen DeGeneres, James Corden. E até o ex-macho dela, mas para sempre companheiro, Kanye do Oeste. Kanye do Oeste já participou do SNL por sete vezes. E aí, ele foi lá. Ele e Kika juntaram suas grandes mentes criativas para ter ideias. E também, né... A passar o texto e não fazer feio no SNL. Aí ele ajudou ela no monólogo de abertura, ajudou ela nos esquetes e até nos looks. A gente vê que teve um esforço ali nos looks, né? Porque a Kika serviu. Esse look saquinho de lixo de pluma tudo pra mim. Aí, eu queria ler o um monólogo aqui pra você. Porque é aqui que entregou, viu? Esse monólogo, ela não deixou ninguém de fora. Ninguém. Só faltou falar da Jordan. Porque ela falou assim, eu sei. Também estou surpresa de me ver aqui. Quando falaram comigo, eu estava tipo, por que vocês me querem como apresentadora? Eu não tenho uma estreia de filme há muito tempo. Na verdade, eu só tive aquele filme, A fita de Tudo Pau, né, que ela teve com o Ray J, e ninguém nem mesmo me contou que estava sendo lançada. Minha mãe deve ter comido mosca. <risos> Se você não sabe, a Kika teve uma Vazenchein. vazada. E muita gente acredita que foi a Mama Cris que Vazou. Continuando, estou animada em estar aqui hoje para mostrar a vocês que eu sou muito mais do que só um rostinho bonito. E um cabelo legal. E uma ótima maquiagem. E peituda pra caramba. O cristal rabudo e pessoa. Empolguei. Não era essa a tradução, a tradução é seios incríveis e uma bunda perfeita. Mas eu achei essa tradução sem graça, então odeio o meu tempero. Basicamente eu sou muito mais do que a foto que minhas irmãs usam de referência para os cirurgiões plásticos. Uma coisa que eu realmente tenho orgulho é que ninguém jamais pode me chamar de oportunista. Honestamente, eu nem mesmo sei como me tornar uma, então eu perguntei para o namorado da minha mãe, Cory. Meu pai foi e ainda é uma inspiração para mim. E eu dou crédito a ele por me fazer abrir os olhos para a injustiça racial. É por causa dele que eu conheci a primeira pessoa negra da minha vida. Quer dar uma facada no escuro para saber quem é essa pessoa? Eu sei que é meio estranho se lembrar da primeira pessoa negra que você conheceu. Mas O.J. Simpson deixa sua marca. Ou várias. Ou nenhuma. Eu ainda não sei. Essa parte é tensa. Porque ela fez piadinha com O.J. O. o caso do O.J. Essa facada no escuro. Você ah, adivinha quem é? E manejando aqui uma faca. E esse negócio de deixar pistas é porque tudo leva a crer que quem assassinou Nicole Brown e o Ron Goldman deixou várias pistas, né? A Kika já disse antes que nunca falaria nada publicamente sobre esse caso em respeito aos filhos do OJ. Mas no SNL ela tirou uma licença poética, artista. E sou uma influencer, então eu entendo que as coisas que eu digo têm um peso. Mas eu jamais diria a uma pessoa o que elas podem ou não fazer. E lembrem-se, eu sou uma Kim, não uma Karen. Karen é aquelas mulheres que tem aqueles cabelos assim, ó. Que reclama de tudo, branca privilegiada, esse é o estereótipo da Karen nos Estados Unidos. E, honestamente, de todos os nomes com K, é impressionante que a minha mãe não tenha escolhido Karen, uma matriz visionária. De alguma forma, ela sabia. Eu não sei como ela previu isso e não previu Caitlyn. Eu imagino a plateia devia estar rindo assim. no sigilo, né? Porque, na verdade, é ó em rede nacional, gente. Eu sei que como país nós somos divididos, mas eu amaria que a América se reunisse e é por isso que eu vou me candidatar para zoeira, galera. Não, não vou concorrer à presidência porque não podemos ter três políticos flopados na família. Ela seria a terceira, né? Porque já tem o Kanye e a Caitlyn. Sei que sou abençoada e grata por todos os altos e baixos que tive na vida. Eu me casei com o melhor rapper de todos os tempos. Não apenas isso, mas o homem negro mais rico na América. Um gênio legítimo e talentoso que me deu quatro crianças incríveis. Então quando eu me divorciei dele, saiba que isso se resume a uma coisa, a personalidade de Kanye do West. Pode soar maldoso, mas as pessoas sempre dizem que a comédia vem da verdade. É por isso que eu tento ser o mais genuíno possível e estou muito honrada de estar aqui. Já começou assim, minha filha. Deu um fecha em todo mundo da família, né? Parênteses, porque muita gente que criticou a Kika que ela não é artista e tá tá, tá, tá, tá, tá, Gente, o Elon Musk foi no SNL e o dele foi... Yes. Coitada da Grimes, viu? Ainda bem que ela separou desse homem. E aqui foram ao todo 13 atrações nesse episódio do SNL. Teve uma abertura com o Facebook Hearings, que é tipo um testemunho sobre o Facebook. Eu não consegui assistir todos os vídeos porque eles não estavam disponíveis para... Regiões fora dos Estados Unidos. Pelo menos aqui no Brasil, o YouTube não deixou eu assistir. No final do vídeo eu te conto como eu assisti. Aí depois teve o monólogo da Kika. Aí teve o quadro dela de Jasmine e o Pete Davidson de Aladdin. Aí teve o Lady Night Song que a Kika fez rap. Teve o The Dream Guy que foi tipo um bachelorette. Que é esses programas de arranjar namorado pro povo Aí teve o The Switch Que ela troca de corpo com a menina Pra ter uma vida normal O sorteio de loteria Housey cantando Teve The People's Court Que é a corte da Courtney Eu vou falar desse Aí teve uns negócios de Please Don't Destroy, que eu não sei o que é. O da Halsey cantando de novo. E o Skims Commercial, porque, né? O sketch da Jasmine e do Aladdin, eu amei. A melhor piada pra mim foi... Você tá intimidado porque eu sou amiga de um monte de celebridades ricas... E você é apenas o amigo de um macaco? Que é o Aladdin no filme, né? Eu achei um shade. Não intencional ou intencional. Porque, assim, né? Gente, você lembra a época... Com certeza, porque foi icônica que a Ariana namorou o Pete Davidson. E agora, eu não acho ele tão feio assim, se ele tem o aval da Ariana. Os feios também amam. Eu amo. Mas não parou aí não, porque o outro ponto alto é que a Kika deu um beijo no Pete Davidson. E fez umas piadas também com o tamanho da bunda dela e a bilola dele, que não ia voltar. E aí, <risos> o outro quadro foi a Kim e mais três Mulheres do SNL cantando Que era sobre mulheres mais velhas Voltando aí para balada E aí gente A Kika faz rap Caso você não saiba A Kika tem uma música Sim, ela já se aventurou como cantora Num próximo vídeo eu posso trazer isso Aliás, eu estou planejando um vídeo Que é Famosos passando vergonha a gente ri. Comenta. Se você tiver exemplos, pode mandar. Porque eu já estou fazendo o meu compilado de situações de diversos tipos. E olha, nunca vai faltar material para fazer um vídeo desse. <risos> Esse negócio da Kika fazer rap também surpreendeu muitas pessoas. Inclusive as próprias irmãs, Chloe e Courtney. Porque no reality das Kardashian, elas sempre falam que a Kika é entediante. Que a Kika devia se soltar mais. Outra curiosidade, você sabia que a Kika, quando ela tava saindo em turnê com o Jayzinho, a Beyoncé e o Kanye do Oeste, a turnê do Watch The Throne, que era o álbum que o Jayzinho, eu vou falar Jayzinho por causa da Inês Brasil, e do Kanye do Oeste, aí a Kika falou assim, que bicha, eu não vou sentar perto da Beyoncé não. Imagina ela me chama para dançar. Essa mulher vai me chamar para dançar e eu vou ficar lá ó, dura. Mas tenho fotos desse evento, se você tá achando que é mentira. E elas muito amigas, ó, escondendo aqui no meio da galera. O outro esquete que teve foi o The Switch. Que a Kika troca, tipo numa sexta-feira muito louca, o filme da Lindsay Lohan. Que ela troca de corpo com uma mulher normal. Porque a Kika queria o quê? Ah, vamos ter uma vida normal. E ela experimentou essa vida normal. O que valeu aqui pra mim foi a caracterização. Que a menina se vestiu de Kika e a Kika se vestiu da menina. E veio a Kika usando uma peruca loura escorrida e roupas comuns. Aí eu amei. E aí a Kika fica entediada, né, e fala assim, ah não, meu Deus do céu, eu quero voltar pra minha vida normal. E a menina tá lá, que troca de corpo com ela, tá lá fazendo anúncio da Skims, tá conversando com a família. Aí isso é muito divertido. Tá provando os looks da Kika. Logo em seguida, teve o sketch do The Dream Guy, que é imitando o Bachelorette. Que é aqueles programa que fala assim, ai... Eu vou escolher esse que esse macho aqui ó, a gente deu uma sintonia. Porque a piada por trás disso é que agora a Kika está solteira. Mas ela não estava interpretando ela mesma. Ela estava interpretando uma personagem. E aí, na plateia, tinha lá para ela escolher o Chris Rock, o John Cena, o Nate. Archibald ou como muitos conhecem com Chase Crawford teve o ex da Sensal, que é o Blake Griffin bonito ele teve o Jesse Williams também muito bonito e assim o resto do povo que você tá vendo aí desses homens ah, é povo dos Estados Unidos a gente aqui no Brasil não conhece não jogador de basquete sei lá falar nisso no vídeo da Kylie eu vou até deixar aqui nos cards eu confundi NBA falando que era de futebol Mas na verdade era basquete Olha, eu não sou obrigado Entendeu? Olha os assuntos que eu falo Vê se eu vou ficar querendo saber de basquete Futebol americano Esportes Entra ali na categoria esportes Você acha que um hétero vai saber diferenciar as Kardashian? Ei, hey, tá tudo bem Mas pra mim o melhor sketch de todos Foi o The People's Court Então, deixa um like aí E se inscreve Porque esse aqui a Kika entregou A ideia desse sketch é Como seria um programa hipotético Da família Kardashian Com uma vibes meio Casos de família E aí seria a corte da court Porque court Entendeu? Consegue distinguir? E aí, gente <risos> A cara da Kika. Com esse martelinho. O primeiro caso foi a briga da Chloe. Que participou. Caso você não tenha percebido. E da própria Kika. Que elas estavam brigando. Porque a Kika... Tirou o maquiador da Chloe, sendo que ela foi com aquele look do Met Gala. Que ela nem deu as caras. O outro caso foi a briga de Mama Cris. Ela que também compareceu, caso você não tenha percebido. E aí o caso era a Mama Cris acusando a Kylie e a... Ai, dor na garganta. Eu não consigo falar. A sensual estava sendo representada por ninguém menos que a Halsey. Que é outra sensal. E quem tava no papel de Kylie, a Melissa via senhora. Nossa, eu gastei no espanhol, né? A acusação da Mama Cris nessa corteira... A A... a sensal não estava causando drama o suficiente e isso estava enfraquecendo a marca das Kardashian. Você sabe qual foi o argumento dela? Eu sou uma Jenny. eu não sou uma Kardashian. <risos> E a mamãe Chris falou assim, pois é, isso é algo que você precisa trabalhar, minha querida. O fecho da mãe, né? Obrigado mamãezinha, pelo senso na cabeça dessa menina. Claro que se estamos falando de Courtney, não poderia deixar de ter o Travis. Porque, né, é o boy que a Courtney lambe o tempo inteiro. Onde dá pra ela aparecer lambendo esse homem, tenho certeza que ela vai fazer isso. Inclusive, eu fiz uma live futurística falando sobre o noivado dos dois. Vou deixar aqui também pra você assistir. E... Ai, é ridículo. Travis baby. honor. Oh my God, did you just call me your honor? Teve até o Kanye do Oeste, que foi interpretado pelo Chris Red. O sotaque, parabéns, viu, Socris? Cris? Ficou idêntico ao Kanye. Ele tava usando a roupa do Donda, viu? Ai, Breno, que é Donda? Vou deixar aqui nos cards pra você também entender, né? Que eu fiz lá toda a explicação. Lacre, fecho, tudo cis pra você entender. E aí a alegação né, que o Kanye tava lá é porque a Kika tinha hackeado o Twitter dele. Pior que eu tenho certeza que quem tava pensando nessas piadas junto com a Kika era o Kanye. Que eu falei, né? Que ele foi lá ajudar ela. E claro, né? Se a gente já falou de todo mundo, não teve o Scott. O Scott, eu acho que ele não gosta de brincadeira. Mas, teve os melhores amigos do casal Kravis. Que é quem? Machine Gun Kelly. Que até hoje eu não sei porque que ele é famoso. E a Megan Fox. Pra você assistir essas pérolas, eu deixei aqui só uns trechos, porque senão vai desmonetizar o meu vídeo. Mas está disponível no rulo, isso não é propaganda, mas pode ser rulo. E também lá no Instagram eu assisti pelo KardashianVideo, que aí eles cortaram umas partes e colocaram lá. Obrigado pelo entretenimento, viu, perfil? E assim, Kika entregou a performance depois de várias passadas de texto. Depois de sair muito tarde do estúdio. Kika saiu não só com mais uma experiência no currículo, mas também para todo mundo que criticou. Ela aumentou em 23% as avaliações do SNL, que estavam baixas. Quem estreou essa temporada, que foi o Owen Wilson, estava ruim. E a Kika foi lá e o quê? Vou aumentar isso aqui. É o poder. Aceita porque dói menos. Ó, oh, Kika. Parabéns. Aí eu quero te perguntar assim. Qual, na sua opinião, foi o melhor quadro? E por que foi a imitação da corte? Não, é sério. Pode contar aí que eu vou... Lê de braços abertos. Vou te acolher. Mas a da Corte foi muito boa. Quero ver você comentando. Baixando o aplicativo do Projeto Z. Fazendo amigos. E me contando se você fez mesmo esses amigos. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném.